Tipo, okay. eu já troquei de conta, aparece em outra conta, na do Flow não. e que aí é. Eu queria mandar um salve aí pro YouTube, salve YouTube. Salve, salve YouTube. Fodendo salve a gente YouTube. aí, YouTube. Obrigado, é. YouTube. muito demais, galera. Uhul. Não, porque eu ia falar assim, se a gente chegasse em um determinado <risos> número, vocês iam ver hoje um exorcismo de forma laica sendo feito aqui no Flow. Um exorcismo? Um exorcismo. Você topa aí, é Eu? Por que eu não ser Você já passou <risos> no, nos testes todos, eu. Você é o, é o escolhido. The chosen one to the excuses. Mas a gente fala sobre isso depois. Tá. O ponto é: eu tava falando sobre evidência anedótica. Tem né? alguma coisa que não é de peixe nessa porra. Isso aí é um pastelzinho. Isso aqui não é de peixe, não. Isso é, isso é, é, é um rolinho primavera. Tem peixe aqui, será? Uh, provavelmente não. Isso tem isso carne, é porco. Isso aqui é frango. É, tá. Então Mas então. se for guiosar, é porco. Tá, sei lá que porra é essa. vai lá, fala falei. Então, o problema da evidência anedótica é que a pessoa pega é, e utiliza ali como se isso fosse uma explicação pra todos. E além disso ser um charlatanismo Porque você está enganando as pessoas Promovendo uma solução que não existe O malefício principal É porque assim a pessoalidade de cada um é diferente Imagina que para você, por exemplo Tomar chá de... Fala aí hum. eu, eu vou saber de okay. chá Chá de boldo Chá de boldo tá? eu, eu tô chutando Vai aparecer alguém fazendo um testão assim Mas o chá de boldo já foi comprovado blá. Vamos supor que você está tomando chá de camomila E para você parou a dor de cabeça Legal Para o Roberto não mas o Alberto, você e o Alberto, vocês acreditam no mesmo youtuber que fala sobre chás. O chá forando. E o chá forando falou que se tiver dor de cabeça, toma chá de cagumilo. Aí o Alberto vai ficar falando, pô, o que, que acontece que eu tomo chá de cagumilo e não passa? E de repente o Alberto tá com um tumor na cabeça. Entendeu? O rigor da seriedade da situação, o perigo que é você basear em evidência anedótica. Eu vi um exemplo que eu falei pro Alberto. Eu falei, uhum. cara, isso é bizarro. Um gringo, eu não vou lembrar o nome dele, eu tava pesquisando pra fazer um vídeo sobre pistas oculares, que já é validado, que é uma técnica pseudo-científica que não funciona pra avaliação da Mas Já é validado que não tem validade. Já é validado que não tem validade. Foi tentado. Qual que é o nome que do foi refutado, na verdade. Pistas oculares, né? É ah, uma teoria que diz. A gente pode se aprofundar depois. Tá. De maneira bem resumida, alguns aplicantes da PNL. É porque aí eu falo com mais, né? Mais propriedade, aí eu faço um bloco de uma meia hora só disso, porque tá. estudei pra caralho pra falar sobre isso. Porra. Mas alguns aplicantes da PNL, eles entendem, PNL é programação neurolinguística. Eles entendem que dependendo da direção que você olha, né, alguns quadrantes no seu cérebro, você está ou imaginando, né, se você olhar para um lado, ou se você olhar o outro, você está realmente é, lembrando de uma situação real. Então tem o lado da criação e o lado da, da imaginação, o lado da criação e o lado da lembrança. E aí em alguns quadrantes, visual, auditivo e sinestésico, emocional. Então se eu olhei para cima, quer dizer que eu lembrei de algo visual, eu vislumbrei. Se eu olhei para o lado de cá, eu estou inventando. Isso não aconteceu porra nenhuma. Alguns aplicantes da PNL divulgam isso como uma ferramenta válida para avaliar desonestidade, detectar mentira. E isso é pseudociência. Ah, Vitor, me fale uma evidência científica de que isso existe. E eu paro de fazer essa crítica. Até o momento, vale tanto quanto jogar uma moeda para o alto e ver cara ou coroa para saber se a pessoa tá mentindo. Mas depois ela entra com isso, que aí eu entro com mais, mais ferrenho. Aí eu viro tá bom. Um, um fervoroso sobre, pra falar sobre isso. Tá. Sabe? Pode até citar nomes, de repente, aí e, falar e do, Tem um, um negócio bem legal em relação a isso, que tem a ver com o que o Vitor tá falando, que muita gente vai falar da boa intenção. Hum. Ah. É, eu, eu ia entrar. Deixa eu só fazer, fechar meu ponto. Tudo bem. Só, até esqueci onde eu tava. <risos> É, Esqueceu completamente. Não, Esquece. não, não faz isso não. Nana, não, <risos> não, <vem> produzir, não. vou vem não. Não, não, não. Agora você tenta lembrar. Eu! The em que aula o Sérgio, cara. Eu, o Sérgio é foda demais. Conheci que aqui, inclusive, comprei os cursos dele. Ah, que da hora. Eu comprei. Dei um dinheiro pro Sérgio. Sérgio nem me, nem, nem me conhece. já Comprei os negócios dele. Mas, ao mesmo tempo, pião que também teve a chance de falar sobre transtornos mentais e o que ele fala em geral, sobre transtornos mentais... Cara, dica. Falou de hipnose, falou de reprogramação mental, de poder de subconsciente... Subcon... Cara, isso é pseudociência, pelo amor de Deus, né? É igual falar de linguagem corporal e falar que dá pra ler personalidade pra linguagem corporal. Pseudocientista... Pseudocientista Não existe. Pesada, Enfim, zero. então a questão que eu tenho que pensar é só essa. É só, é, se não falar besteira, cara, não tem problema. Agora, o que, que ele faz da vida pessoal dele, cara, cada um sabe o que, que faz da vida. Agora que eu tava falando sobre a, a posso, medicina... Posso fazer valer o corte? Você vai lembrar do por favor, falar. com certeza, eu sou campeão de memória, cara Foi mal, desculpa, Beleza. eu não sou, cara Eu esqueço toda hora, pô Na minha cabeça só tem artigo é. científico, não tem mais nada Porra Pro, Eu tenho um problema com o Pyong Lee Jaime, tô falando pra você, cara Porra Você não gravou comigo até hoje E agora você foi cancelado, não dá mais pra gravar com você <risos>